Olá, bem-vindo a esse guia sobre o Muse que vai ser em duas partes na primeira parte eu vou mostrar então como o software funciona e um pouco da, da, das funções que ele tem um pouco do, dos, dos recursos dele e na segunda parte eu, então eu vou construir um site rápido para você poder ter uma noção de como iniciar a criação do seu próprio website dentro dele então antes de mais nada Assim que eu abro o Muse, ele me mostra essa janela de como iniciar. Então ele me dá, ele me tem, me dá uma opção com alguns vídeos de referência para poder me ensinar a criar um site. Eu tenho alguma. também numa segunda sessão de, de, de dicas e técnicas uh, mais opções para poder aprender a usar. E na última aba que eu vou mostrar aqui são as novidades. Então também vai mostrar o que tem de a recente que foi aplicado nele. Então como você sabe, a, a Suite CC sempre está atualizando, então é sempre bom dar uma checada, caso você tenha perdido alguma notificação, ele vai te mostrar aqui o que tem de novo. Então a aba principal é a aba de criar, eu posso então nele criar um site novo ou abrir um site que já exista. Então aqui me tem a lista de, de sites recentes e aqui eu, ele vai pedir para eu navegar dentro do meu computador e procurar uma pasta com um arquivo do Muse para poder me mostrar. Antes de mais nada, então, eu vou um, mostrar o site que eu fiz para mim. Nada de mais também. Uh, ele sempre tá reclamando porque eu, eu tô usando alguns arquivos que eu só dei copy-paste, que não é recomendado, mas foi uma coisa rápida. Então, ele sempre reclama disso aqui também. Também, também. Pode ser também por causa de imagem muito grande, ou pode ser por causa de imagem muito pequena. Eu, tô, eu tava usando uns, uns, uns SVGs, depois troquei pra, pra PNG. Então... Óbvio que não, talvez não seja o ideal, mas o importante aqui agora é mostrar o que, que ele faz. Então, nessa primeira janela, que ele chama de janela de plano, nada mais é do que algumas pessoas faziam no, no Excel, ou aliás, no, no PowerPoint, né, ou simplesmente desenhando no papel, que nada mais é de como vai fluir, né, como vai ser a estrutura do seu site. Então, ele já te mostra que já você tem uma, uma visão geral. De como vai aparecer o site e a hierarquia dele. Então, aqui são as páginas principais, e dentro de cada, cada página principal eu tenho algumas páginas secundárias. Esses aqui não tem, e aqui de novo eu tenho páginas secundárias. Eu posso continuar criando, simplesmente clicando em Mais. Eu posso criar uma página uh, filha dessa, né, que vai ficar dentro, fica contida num link dentro dessa página, ou posso criar uma página Irmã. Como todas essas outras aqui, escolhendo vai ser antes ou depois, uh, clicando no Mais para a direita ou no Mais para a esquerda. Se eu quiser deletar a página, eu clico no, no X, ele vai me deletar a página. O, o Music ele é um, uma mistura, diria, de InDesign com Dreamweaver. Porque você alta ele, você cria o seu layout, não como se fosse um Photoshop, mas como se fosse um InDesign, na verdade. Simplesmente trazendo objetos e jogando dentro dele. E final das contas, no final de tudo, o que ele vai fazer é o trabalho que você faria no Dreamweaver. Ele vai gerar para você um website com interação, com ferramentas de navegação e tudo mais que um website precisa. Então aqui eu tenho uh, os sites, né, as páginas. E aqui embaixo eu tenho Master, também igual no caso do, do InDesign. Então, se eu, se eu reparar que todas as minhas pá, pá, páginas, elas têm o mesmo layout. Elas têm né, o mesmo fundo, a mesma fonte, o mesmo tudo. Então, ela está usando sempre o mesmo em Master. Se eu quiser criar página com layouts diferentes, eu só preciso clicar no mais. Ele vai aparecer uma nova página. Eu posso criar um layout novo aqui dentro. E se eu quiser aplicar esse layout a qualquer uma das páginas, tudo que eu preciso fazer é arrastar esse meu layout, e ele troca na mesma hora. O conteúdo continua lá dentro, se você olhar aqui, o conteúdo continua, né? eu tenho um texto, mas o meu layout trocou. Se eu quiser destrocar ou se eu quiser alterar para um outro layout, eu posso ter quantos eu precisar, simplesmente eu arrasto de novo e está lá o meu layout antigo, né? ou o meu layout novo de novo. Outra coisa também interessante dele, é que a partir do momento que eu tenho um site criado, no meu caso aqui eu criei um site voltado para desktop, eu posso criar outras versões automaticamente para tablet e para telefone. No meu caso aqui, eu não fiz uma versão para tablet, eu pulei direto da versão de desktop para a versão de telefone. Então repara que eu tenho um site que basicamente tem a mesma estrutura, a diferença é que eu editei o conteúdo para ele ficar muito mais simplificado. Então obviamente né, é uma questão de, de design, uma questão de, de interação com o usuário também. E é uma questão de bom senso também, diria. Né? Um usuário que está no telefone, ele não tem como, ou não tem porquê, ele ter 100% do conteúdo que você teria num desktop. Até talvez por causa, de, normalmente por causa de questão de espaço, uh, o uso de dados, né, quando você está usando via 3G, e esse tipo de coisa. Então, independente, então, a versão de telefone, na verdade, ela obviamente por questão de design, você vai querer que ela, ela remeta à versão do desktop e vice-versa, mas ela, ela funciona totalmente independente. Então, no meu caso aqui do meu desktop, se você reparar no meu menu, eu tenho todos esses links para todas as páginas que eu criei. Né? Então, são várias páginas, dentro dessas páginas tem mais páginas. Na, na, na versão de telefone, eu simplesmente criei algumas, alguns links, então ou seja, mesmo que ele me gere o HTML para outras páginas, ele vai, não vai ter a opção de navegação, e na verdade eu deixei até as páginas brancas, porque eu não tenho, uh, teoricamente né, o usuário não vai ter como acessar essa página. E também tem a mesma coisa, ela também possui uma master independente, se eu criar outras masters, eu posso jogar para cá, para dentro. Então repara aqui, no meu site desktop eu tenho duas versões, quando eu vou para o meu telefone eu tenho apenas uma, então, para mostrar o conteúdo independente. Uma vez então dentro do meu do InDesign, eu tenho ferramentas do, do, do Muse, desculpe. eu tenho as ferramentas de, de edição, ele aceita arquivo, do, você pode copiar e, copi, copiar e colar arquivo de Photoshop, arquivo de Illustrator, vetorial, ele aceita, e vai transformar dentro, como eu já falei, vai transformar num SVG, que é um arquivo vetorial usado na internet, a única preocupação que você tem que ter, é que nem todos os browsers vão conseguir ler então o que pode acontecer é que o seu usuário não enxerga a imagem que você botou então por questão de precaução eu estou usando o png quando eu tenho imagem então dentro dele também você tem vários recursos por exemplo assim, todas essas ferramentas de interação né, eu estou usando algumas aqui como o, o player do vimeo ou um player de youtube tem tudo aqui dentro eu vou mostrar depois no site que eu vou criar na segunda parte que você pode ter a opção de Google Maps, você pode ter uma coisa que eu também estou usando aqui também são um, slideshows, então esses slideshows também são automáticos você não precisa saber programação nenhuma para poder trabalhar com ele na verdade você não precisa saber programação nenhuma para poder fazer nada no InDesign, no, no Muse um, a única coisa que pode te ajudar depois do código gerado, ele vai gerar um código HTML como qualquer outro, aí se você quiser, você pode abrir um bloco de notas, um software de edição de código, ou o próprio Dreamweaver, e alterar o código do, do seu site lá dentro. A segunda opção, que então, voltando para cá para cima, né então a primeira opção é plano, a segunda opção é o design do site em si, eu tenho como dar um preview aqui, de como, fica, como funcionaria o meu site, então reparem que eu tenho os botões funcionando, eu posso também trazer botões do Photoshop com, com status, então ele pode mudar de cor, pode fazer o que eu quiser E no final, e no final de tudo eu vou dar a opção de publicação, ele vai gerar para mim um arquivo HTML na pasta que eu escolher E, e tá, o arquivo está pronto para publicar Como qualquer programa de, de, de website, né, o próprio Dreamweaver faz Ele tem a opção de exportar também direto para o seu host de, de internet então fica a seu critério se você vai fazer direto dele Ou se você vai usar um, um programa uh, terceirizado As funções aqui não tem nada demais. mais uh, Esse menu aqui de cima dele é, é bem simples O legal dele, no caso da questão de design É que ele também aceita layers Então eu posso trabalhar com camadas também Assim como o InDesign, assim como alguns outros programas também de layout Ele tem a opção de criar uh, estilo de caracteres, então reparem que eu estou usando aqui dois tipos diferentes. Eu também posso ter estilos gráficos, posso ter estilo de, de pontuação e também tem uma opção, aquela opção igualzinha como tem no design, de fazer o texto em contorno de uma imagem. Então, é, fora, é, fora os efeitos de sombra, efeito de movimento, as opções: se você tiver um botão com status, eu posso controlar os status aqui dentro, eu posso escolher cores manipular o texto, obviamente a sugestão que eu, que eu dou para qualquer um é tentar usar textos que a gente chama de textos hum, seguros para web então se eu tenho meu texto aqui dentro, eu tenho o que ele chama de web safe óbvio que o que não for web safe, eu diria que ele vai converter para a imagem então pode não ser o que você quer, mas fora isso é tudo muito tranquilo então... Nessa primeira parte eu fico por aqui. Então, aguarde a segunda parte, que na segunda parte eu vou então mostrar como criar um seu site do zero dentro do Muse e no final poder publicar ele na internet. Obrigado por assistir e até a próxima.